Olá pessoal, eu sou a Ana Paula e venho convidar você para assistir no sábado dia 19 às 19 horas Ciência e Cultura, vamos brincar no canal do Youtube do programa Wash, um conteúdo de qualidade, vale a pena conferir, espero vocês!